Não tá fácil para ninguém, alcançar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional se torna cada vez mais complicado, com limites cada vez mais incertos, sendo difícil dizer onde termina um e começa o outro. Ainda mais agora, para quem está vendo esse vídeo na metade de 2020, durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com um estudo do ano passado, 46% dos profissionais usam o smartphone para assuntos pessoais durante o expediente. Enquanto 40% usam o dispositivo para resolver questões profissionais fora do horário de trabalho. Passamos o dia todo conectados, e nunca temos tempo para nada, nem ninguém, nem nós mesmos. Hoje, no Laboratório 2000, vamos falar sobre a teoria do fogão de quatro bocas, e a busca por uma vida equilibrada. A origem dessa teoria é meio incerta. Mas tudo indica que começou na Austrália no ano de 2009 e viajou pelo mundo através de artigos e vídeos, como esse. Ela diz que a nossa vida é governada por quatro grandes áreas: família, amigos, saúde física e mental e trabalho, que inclui carreira e estudos. Então imagine que a sua vida é representada por um fogão com quatro bocas, onde cada uma simboliza uma dessas áreas. Sendo assim, Podemos considerar que o gás que alimenta esse fogão é a sua energia, o seu tempo, limitado em 24 horas por dia, e do jeito que você consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Como você já deve imaginar, não existe gás o suficiente para todas as quatro bocas funcionarem em alta capacidade ao mesmo tempo. Se você aumentar o fogo, ou seja, usar muito gás em uma das bocas, as outras não vão receber tanto gás assim. Claro, você consegue fazer funcionar três ou talvez quatro bocas ao mesmo tempo, mas quanto mais se divide o gás, menor será o nível de sucesso, menor será a chance de conseguir resultados excepcionais. O que, tudo bem, não existe uma distribuição certa ou errada, somente escolhas e consequências. Mas nós já vamos falar sobre isso, porque existe uma questão um pouco polêmica nessa teoria. Ela diz que para ser bem sucedido, você precisa apagar uma das bocas. E para ser muito bem sucedido, você precisa pagar duas bocas. Será que isso é possível, ou sequer saudável? Ainda que a teoria não faça muito sentido na primeira vez que você a ouve e deixa vários questionamentos na nossa cabeça, acho que isso até faz parte da lição. Você não precisa levá-la ao pé da letra, mas há uma lógica por trás. Afinal, quem você conhece que tem tudo isso? Um casamento feliz com muita dedicação aos filhos, viagens e passeios. Uma vida social cheia de amigos e eventos, um físico impecável, com uma alimentação saudável e 8 horas de sono, e ainda ser extremamente bem sucedido no trabalho? Difícil, né? Se você pensar em Jeff Bezos ou Elon Musk, por exemplo, vai perceber que a chama do trabalho tá nas alturas, inevitavelmente deixando para trás saúde e família. Por isso eu volto a falar que a vida é feita de escolhas. 4 horas na praia com os amigos poderiam ser 4 horas estudando. Se você escolher se exercitar 2 horas por dia 7 vezes por semana, certamente terá um físico invejável, se escolher trabalhar 80 horas semanais, provavelmente terá sucesso na vida profissional, e assim por diante. É como se, de uma maneira resumida, a teoria afirmasse que temos dois caminhos a seguir, levar uma vida razoavelmente equilibrada e ser mediano em tudo, ou renunciar a algumas das coisas mais importantes da vida e ter resultados extraordinários. Ninguém gosta de ver essas coisas, todo mundo gostaria de ser muito bom em tudo, mas quando escolhemos fazer uma coisa automaticamente estamos escolhendo não fazer todas as outras. Então, como lidar com essa escassez de tempo e de energia? Bom, existem três opções bastante interessantes. A primeira é terceirizar, ou delegar, que é quando você troca o seu dinheiro pelo tempo de outra pessoa. Uma babá, por exemplo, vai cuidar e educar o seu filho. Ao contratar um ajudante na sua empresa, você ganha um tempo livre para executar outras funções. Mas é possível que contrate alguém que não seja muito bom, que o seu serviço fique mal feito e a sua empresa comece a se queimar. O mesmo vale para a educação do seu filho, você não tem muito controle sobre o resultado. Terceirizar mantém a chama acesa, mas será que vale a pena? Cada escolha, uma consequência. A segunda opção é abraçar essa escassez de tempo e focar na produtividade. É admitir que não há tempo para tudo e mudar a forma que você vê o mundo. Ou seja, transformar o se eu tivesse mais tempo iria para academia em tenho 3 horas livres na semana. O que eu consigo fazer com essas horas para ter mais saúde? Se você enxerga sua rotina de uma forma mais estruturada e em blocos de tempo, provavelmente conseguirá dividir melhor o seu tempo entre essas atividades. Procure evitar os ladrões de tempo ou vazamentos de gás, passar muito tempo no celular, estar com a família pensando no trabalho, estar no trabalho pensando no final de semana, Prioridades mudam, então precisamos distribuir nosso tempo de acordo com os objetivos atuais. O que nos leva à terceira opção, que é enxergar a sua vida como temporadas ou estações. É aceitar que em cada época ou fase da vida, uma ou duas bocas do fogão estarão mais acesas do que as outras. Com o passar do tempo, você terá que lidar com inúmeras mudanças na hora de utilizar o fogão da sua vida. Você não precisa desistir dos seus sonhos para sempre. Mas raramente a vida permite manter as quatro bocas acesas ao mesmo tempo. Talvez você precise deixar algumas delas de lado durante essa temporada. Você pode fazer de tudo na vida, mas não tudo, toda a vida. Nenhuma dessas três propostas elimina o fato de que temos escolhas difíceis a fazer e, na minha opinião, elas ficam ainda mais complexas quando não sabemos o que queremos, o que nunca é fácil, também, mas com o autoconhecimento, cada decisão que você tiver que tomar na vida você saberá o que te afasta e o que te aproxima dos seus objetivos. A vida é feita dessas fases, e não adianta sofrer em busca de uma rotina perfeitamente balanceada. Talvez aí resida um dos segredos da felicidade. O que você acha? E qual é a sua prioridade hoje? Um abraço, e até o próximo vídeo.